Swim Best Camp terminou o segundo dia. Troféu Maria Lenk, seletiva. Foi um dia de índice. Teve índice de manhã, repetiu à tarde. Não conseguiu baixar, mas a é Etienne Medeiros é Olímpico. Fantástica, ela é muito constante. Todo mundo já esperava de novo um 0-0 muito baixo, um 59. A surpresa foi a Natália Delucos, ela acabou baixando bem, né? Andou pra um e um baixo. Eu acho ainda... que isso ajuda os 200 costas muito, né? Hein? Ajuda muito a ganhar a confiança por Tênis Costa que é um segundo do índice olímpico dos 100 Mas a Itienis, a é exatamente o esperado agora nessa etapa da traje Agora o 200 metros, nado livre masculino, que era uma prova de uma atração dupla Cria a definição das duas vagas, que a gente já sabia E principalmente o revezamento 4 por 200 livre, que não está classificado ainda oficialmente mas a gente sabe que está dentro, que aquele 7 e 11 do Panamericano é o suficiente para, para nadar a olimpíada Tradicionalmente, o Nicolas Oliveira nada muito forte de manhã, ele gasta muita energia, ele garante o índice, garante o melhor tempo já de manhã e aí às vezes falta um pouco de energia para na etapa da tarde. O João Deluca fez uma prova extremamente equilibrada, é, os últimos 50 metros dele era respirando com o Nicolas Oliveira, quando virou ali foi um controle absoluto da prova, Concordo. O, o, o nadou para um 47 até Fácil, parabéns para o João, João De Luca, mas a gente espera que os dois sempre nada para o um 1,46 baixo. É, eu, eu tenho um detalhe com relação ao João, que é o seguinte, que o João fez uma marca no Open, baixou na eliminatória, do Além que baixou na final, isso é, isso é bom. Mas não é nem próximo do 1.46, 42 que ele fez nos Jogos Pan-Americanos. Eu sou uma pessoa extremamente positiva, o João é um cara com 45, eu não quero entrar em polêmica, mas é a minha opinião sobre o Mas a eu não acho que você está distante da realidade, não. O João precisa talvez encaixar melhor a prova, eu acho que classificando para a Olimpíada, tudo certo. Agora, eu acho que essa classificação do revezamento, quem há... O revezamento só sai dia 31 de maio, tá certo, é verdade. Mas a gente sabe que esse 7 vai ser suficiente, é sétimo do mundo em 2015. Duas coisas bem bacanas do revezamento. Primeiro, o Luiz Altamira nadou a final B. Nadou a final B, B lá com um nadador que passou pra 51 nos 100 metros. Ajudou muito a Luiz Altamira a fazer 50, um 48-39, foi isso? Foi isso mesmo. Um 48-29, que é a melhor marca pessoal dele. Então ele. Achou um décimo em relação que tinha um 48-38, que era o melhor, né? Então ele fez a melhor marca pessoal. 40, é. Exatamente, a melhor marca pessoal do, do Altamir, graças ao Gaúcho. Agora, por que o Gaúcho nadou bem? Por que, que o Fernando Chefe nadou bem? Porque ele é companheiro de treino do André Pereira, que fez uma prova fantástica. Exatamente. Surpreendeu, surpreendeu a todos em apostas olímpicas. Muitos falavam de Tiago Pereira, Leonardo de Deus, acabou dando André Pereira. Agora, um detalhe interessante é isso. O que, que acontece? Quando você tem duas finais, o Fernando Chefe um garoto de 18 anos de idade, ele vê o, o companheiro dele de treino nadando bem, faz um 48, a melhor marca pessoal, disse: eu posso também. E ele foi com tudo, o Fernando foi macho o tiro de 50 metros não dava, mas é um garoto de 18 anos, você tem alguma dúvida que esse garoto pode aparecer em 2020? Não, não tem a menor dúvida. Agora o 4x200, um Head Coach da seleção brasileira, tem opções sobrando. Já que é, tem Thiago Pereira nos 200, Medley, é, Leonardo de Deus Borboleta, tem várias opções. Então o Head Coach tem material humano sobrando para esse 4x200. Tem mais uma prova que a gente gostaria de falar. É o 100 metros lá do Costas, masculino, que não saiu o índice, perdão, não saiu o recorde sul-americano. Que índice ele tem sobrando? Vamos primeiro falar do Guilherme Guido. O que, que faltou na prova do Guido? Primeiro, vou logo dizer. Eu acho que ele passou forte demais de manhã e de tarde ele tentou administrar e não conseguiu voltar. É, de manhã realmente ele passou forte, nadou para 53,09. Tem que manter essa passagem para fazer 52. Não adianta retomar, reduzir a passagem e achar que vai nadar para 52. Mas aproveitando, prova fantástica do Henrique Rodrigues. Ficou a 5 centésimos do índice olímpico, é, nadou muito bem, fez o melhor tempo da vida dele disparado, 54,41. Tá de parabéns, uma técnica impecável. Henrique Rodrigues me surpreendeu nadando costas. Não, eu, eu, eu até já esperava. Depois que eu vi, o que eu vi pela manhã, fiquei bastante satisfeito. Eram quatro nadadores na casa dos 54, que foi muito expressivo. Todos os todos nadadores do Pinheiros, inclusive, belo trabalho do Pinheiros. Mas olha, com o que eu vi pela manhã, eu não fiquei surpreso com o que eu assisti pela tarde do Henrique Rodrigues, não. O Brasil vai ter só um nadador sem lá do Costa. Infelizmente. Costas, mas eu tenho certeza de uma coisa: na história da natação mundial. Já tivemos 19 nadadores que nadaram abaixo dos 53 segundos, 19! Você tem dúvida que o Guilherme Guilherme deu vigésimo Eu não tenho! E mais uma coisa, a, a prova de hoje para o Flávio Santos e para o Fernando Ernesto foi um bom termômetro para os 200 costas. Eu acho que termina muito bem, nós até agora temos 22 nadadores classificados para 27 provas, oh. eu acho que a seletiva vai bem, eu acho que o Brasil em dois dias de Maria Lei, que as coisas estão no bom caminho. Eu quero só também falar do sem peito da Jennifer Conceição, eu acho. De manhã ela nadou para um 9, hoje à tarde ela nadou para 1.8.3, melhorou 80 centésimos. Depois da semana que ela passou, foi uma semana fora d'água extremamente conturbada. O índice era 1,785, acabou ficando a menos de meio segundo. Então a prova da Jennifer foi boa. Tem um detalhe com relação aos revezamentos. Nem o 4 x 200 masculino. Nem o 4x100, ou seja, a Jennifer e o André Pereira, porque o Luiz tem índice, ou seja, ele vai ser anunciado, mas nem a Jennifer nem o André Pereira serão anunciados como nadadores olímpicos ao final da competição, quando terminar a competição na quarta-feira. E a explicação é simples: como o revezamento não está automaticamente classificado, o Comitê Olímpico Brasileiro e a CBDA vão esperar a confirmação e aí sim eles serão anunciados como nadadores convocados para os Jogos Olímpicos. Ou seja, eles nem serão anunciados não farão parte da foto e também não participam da clínica, viu? Que existe uma clínica que vai reunir todos os nadadores olímpicos logo ao final do encerramento da competição na quarta-feira. Dá tempo de escolher o do dia? O destaque do dia? Manuela Lírio nos 400 livros fez uma prova impecável, divisão impecável. Record achei, brasileiro. Achei que ela ia fazer 490, não deu, deu 49.4 o destaque do dia. Eu acho que é bom que você fale do destaque do dia pra ela, principalmente porque ela utilizou uma estratégia totalmente diferente quando ela fez o recorde brasileiro anterior lá no Open, lá ela passou com 2 e 1 um, e olha, durante a transmissão o pessoal vai até achar que eu tava secando, tava não é como eu vi ela nadando com uma estratégia tão forte lá no Open em dezembro pra 2 e 1, um. quando passou 2 e 3 eu desanimei mas nada disso, não se duvida de Manuela Lírio, novo recorde brasileiro o primeiro e único até agora merecido destaque do dia, destaque do dia Peste esquema, a gente volta amanhã. Obrigado. Até lá.